Do tempo de contato com o solo. Vocês já ouviram falar nesse negócio, o TCS e tal? E por que, que é importante, ou talvez interessante, ter um. Perceber isso. Por que, que eu tenho que bater o meu pé rapidinho no chão? Por que, que eu tenho que fazer com que esse impacto não se demore? Seja rapidinho, apoie. Bom, a gente tem uma coisa interessante, nossa musculatura, no tendão, né? que é um tal de um potencial elástico. O nosso músculo alonga e retorna para sua posição original sem muita força, sem você exercer força. Né? Eu estou aqui, eu alongo a minha musculatura e ela retorna naturalmente. Ó. Eu alonguei voltou, sem eu exercer uma força contrátil para travar, para puxar a minha musculatura. Uma ação concêntrica muscular. Então, eu só alongo e retorno, alongo e retorno, alongo e retorno, alongo e retorno. Isso, a ação no meu músculo, eu acabo, de certa forma, economizando energia, já que eu estou gerando um impulso de uma ação contraste do meu tendão do meu músculo. E isso só vai acontecer se eu fizer rápido. Esse ciclo alongamento e cortamento, se eu passo muito tempo alongando aqui, eu perco essa mola, porque essa energia acumulada nesse meu elástico, ela acaba dissipando em calor. Então, quanto mais tempo eu passo com o meu pé no chão, ou eu mantenho alongado meu músculo e meu tendão, menos dessa energia eu aproveito. Eu perco a capacidade de aproveitar essa energia. E quando eu piso com o meu pé muito à frente, eu ainda tenho que trazer o meu corpo todo para passar. E se eu consigo já trazer esse pé ao invés de lá na frente, aqui embaixo, eu apoio ele já está passando. Então, eu só apoio rapidinho. Eu consigo aproveitar melhor esse potencial elástico, que é algo que eu tenho no meu corpo que eu posso usar ou não. Pô, Andrei, mas aí eu vou forçar mais a minha panturrilha, vai trabalhar mais a panturrilha e tal. Mas qual o problema de trabalhar sua panturrilha ou seu tendão? Nenhum. Pode gerar adaptação. Eles são extremamente adaptáveis. O que você não pode fazer é falar, pô, o Andrei falou na palestra da minha do sol que eu tenho que trazer meu pé mais para perto, que eu tenho que usar mais a minha panturrilha. Aí você vai lá e faz a mesmo volume que você está acostumado, na mesma velocidade, talvez, que você esteja acostumado, mas o seu músculo não está acostumado. Então, a chance de você gerar uma lesão na sua musculatura pela mudança do padrão de movimento sem uma certa adaptação isso é real, isso pode acontecer. E é o que muitas vezes acontece, a pessoa fala, não, esse negócio só machuca. Calma, toda mudança que você vai fazer, ou você vai começar, é interessante que você faça aos poucos. Por isso que é sempre muito mais fácil a gente já implementar isso no começo. Exato. O cara está começando agora, a moça está começando agora, é interessante já pensar nessa questão do movimento. Pô, vamos fazer o movimento, deixa eu ajustar, o que é mais interessante? Buscar saber, e principalmente, mais do que vir entrar lá no Google, oh, deixa eu baixar aqui o Corrida Perfeita, vou baixar o aplicativo do Corrida Perfeita para saber. É perceber o seu corpo, é sentir essa mudança, é entender que você movimentando de um jeito, um pé lá na frente, acontece uma coisa. Você fazendo esse movimento com um passo mais curtinho, acontece outro. O seu próprio corpo vai te ensinando como se movimentar. Então, a gente vai aprendendo com o nosso corpo quando a gente para para pensar e sentir e perceber isso.